Boa noite, galerinha. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos falar de um negócio logo aqui. Muito sério. Bom, ontem à noite, meu pai sofreu um acidente de carro. Na... Avenida... Magalhães Neto Ali de frente ao é Hospital da Bahia Como foi? Isso já, se foi um domingo Eram as 10 da noite A Magalhães Neto não tem movimento Durante esse O, o fim de semana, principalmente E ontem era um domingo chuvoso Mas que não estava chovendo na hora só contextualizando a questão de, do, do volume e tráfego. Ele que estava vazia. Menina, espere, procure uma faixa, vá, sua porra. Pois bem. Ele parado, esperando um colega, em frente ao hospital da Bahia. Veio uma... Uma Tucson. Uma Hyundai Tucson. Do nada, embalada e o fundo do carro que meu pai tava. Arrastou ele por uns 20 metros. Ele e o carro, né? Claro. Não tinha nada na pista, não tinha não tinha nada. O, o que foi que aconteceu? O cara dormiu. O cara depois disse que ele estava dormindo e aí a mulher pediu... Ele comprar alguma coisa. Ele foi, mas todo cambaleante de sono, né? Voltou a cochilar voltou a cochilar no, no no volante e aí deu essa merda. Pois é, pois é. Aí você vê o, o risco que é. Aí o que eu está querendo trazer para vocês é o seguinte: ele de carro sofreu isso essa porrada imagine se é um de nós moto meu pai só ficou com uma escoriaçãozinha na na panturrilha o que é um nada comparado a pancada que ele tomou sejamos francos graças a deus foi o carro da empresa seguro paga nada mas só caso alguém venha questionar porque a gente tá aqui é só de rolê mesmo viu youtube o bombe não para é só de resenha se esse cara pega uma moto meu deus do céu bagaçava todo bagaçava todo todo todo mas por sorte carro no carro, ferro no ferro é de menos e aí galera minha dica é o seguinte vai parar em sinaleira semáforo, qualquer porra joga todo canto não fica no meio, porque é muito perigoso. Pode vir uma situação dessa, pode vir um cara que esteja bebendo, principalmente fim de semana. Então, fique esperto aí, viu? E pelas entranhas. Aqui tem que reduzir porque muito caminhão Tá aqui, tá limpinho, tá câmera plugada, beleza. Quem lembra? Subindo aqui, Ladeira do tabuão, Pá! Sai lá no Pelourinho. Também tem o acesso da Pasta pateiros. Se atravessa, pode subir. para Nazaré. Está tudo documentado. Na sexta-feira pense que isso aqui estava engarrafado velho. tudo engarrafado aqui e também o lado do subúrbio que vinha descendo na verdade estava boa parte da cidade baixa trancada porque alguma coisa algum acidente na San Martin Velho, São Martin trava, aqui trava, suburbana trava. Acesso à cidade de baixo ali pela ribeira, trava. Galera de engenharia de trânsito tem que pensar em querer alternativas para esse trecho, porque ah, o negócio é feio. Viu? Caos. Não sei se seria o caso de ter que desapropriar a casa Pra fazer caminho Ou faz debaixo da terra, metrô, aí, não sei tá Velho, tem que ter alternativa, viu? Por quê? Isso aqui Aqui não passava nada, trancado Por causa daquela... Aquele acesso que tem aqui na calçada para o largo do tanque. Metezinho ali. Errei. Errou. Errou. Errou ruts. Errou, errou, errou feio. Vamos tentar. que nossa gasolina aumentou de novo, né, rapaz? Os caras botam um aumento de... Um aumento de... 4,2 e reflete em 20% no bolso da gente. Vai entender... E vai ter novo aumento, né? Como se fosse pouco. <risos> Corrô, Camarada <risos> galerinha é isso aí a partir daqui o negócio é monótono Não tem muito porquê a gente continuar o registro já ficando por aqui ó, um abraço para vocês e até o próximo videozinho, valeu até mais tchau tchau